Vamo, vamo, vamo, vamo. Você tá ligado que a rima aqui tá junta? Na batalha eu te faço uma pergunta. Sabe que a rima é de segunda É estilo cachorro E cê apanha Estilo vagabunda Isso que acontece, tá ligado Não adianta abrir os braços Porque cê tá selecionado Até porque daqui cê vaza Aí, gordinho, não vai abrir os braços Porque tá cheio de asa É complicado, melhor você parar Porque jornal na batalha que pega é que parar Cê canta referência, toda vez não sobrevive Os cantam referência, outros cantam o que vive Isso que acontece mas na batalha eu trago a sentença, Até porque a rima é óbvia. Eu não trago a sentença de morte porque eu sou a morte própria. Uou! Direito de resposta LC na voz, vamos família, vamos! E aí, eu... de verdade. Uou! Uou! Uou! Uou! Uou! Uou! Uou! Uou! Vai ficar louco, vai ficar louco. E aí, e aí, e aí, e Sabe qual que é a diferença nossa na trama? Mulher pro você é vagabunda, mulher pra mim é uma cama. Essa não é a diferença, meu mano é sem empate Eu vou falando de drama, já falei que é sem empate Cê sabe eu vou fazendo nos refrões Não é drama, é xadrez, hoje é mate, só com os meus peões Pois são trabalhadores, eles trabalham com atores Sofretores que cantam a verdade com pulmões Eu o que eu vivi, meu mano cê é demente, eu tô vivendo a referência. Frente e sem referência pros menores de quebrada O mundo sem referência não existiria nada Entendeu, amigo? Não sei se tem votação Pode votar, pois esse MC nunca trouxe ação Uou! Vocês ouviram o primeiro round? Barulho pro Jonão Barulho pro LC Uou! 1 a 0 LC terminou, começa o segundo round Vai que vai Vai não, rapaziada! Go, go, go, go, go, go, go, go, Hey, meu bicho estilo vagabundo, eu trago ação Que me é pois eu domino a bola Me chame de falcão Só que cê me entendeu, é pelo amor Não sou falcão, sou um falco LC é um franco atirador Atiro franco, pois cê é fraco Te mando pro banco, rima igual baco E MC fraco, eu tranco numa porta Que comporta todos meus sentimentos Eu te chuto lá pra dentro, cê não sai E não tem rima, não tem tempo, Porque eu honro aqui quando rime no estilo James Brown trazendo aqui meu sex machine Igual cê perde, meu mano cê Fitali R Minha né? diz é tipo a do Eminem É o Machine Gun Kelly Pra mim você é fraco Meu mano nessa base Se mata igual Eminem Que eu que sou kamikaze Uou! Direito de iê, resposta Jornal Vamos que demoro, Aê Mata ele uh. Uh. Aê. Aê. Aê. Demorou, demorou, demorou Demorou, demorou yeah, yeah, yeah. Ah, Aê Na batalha Vai pedir socorro, é certo que você apanha igual cachorro. Ele é falcão, vai pedir socorro. Se é tirador de elite, eu sou quebrada. Eu sou o menino do morro. Pra acabar, é isso que acontece. Até porque cê sabe rimando, você se esquece. Ele quer me aprisionar, vai pra terra do Luca. Eu sou devo ser preso sim, mas exilado nunca. É isso tem que rever minha assembleia, até porque ele aqui tá em miséria. Não trouxe ação, mas você trouxe uma puta cena de um comédia. Pra você entender, eu aviso. Tem diferença entre ser comédia e do povo tirar o um sorriso. Oh! Oh! Vocês... É zero! É zero! Bom, tá. Talvez temos um terceiro round de respeito agora, né? Disso que estamos falando, é essa reação É essa a reação, essa a reação. <risos> Três entradas Três entradas, quatro, rimas de quatro, duas com duas dois, dois. Certo Para o ímpa, já tiraram não é, não é. é o terceiro round Quem quer que seja violento, sangrento, mão pro outro e grita O seu crânio grita! Levanta a mão de novo Com o bagulho ficar louco mesmo, tio na virada do beat, certo? Quase, certo? Yeah, Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Cê sabe que rap agora é meu vício É tipo César, as poesias eu faço dentro do hospício Pra acabar contigo aqui na cena Mas eu trouxe a crueldade de cena. É só pra quem entende as ideias que eu trago Na moral, cê sabe que sua vida agora é o estrago Pra você entender que eu acredito o seu ser verso que já não é sete pragas do Egito Sete pragas do Egito Não é sete pragas do Egito, seta ira Não é pecado capital, na rima cê soltar de é mentira Eu vim com a ira do Irã, se eu te mato Pra mim, meu mano, agora o verso é ultimato Te maltrato na batida, no manicotório, Porque pra mim você é um ratinho de laboratório Ratinho de laboratório, quem diria? Rato de laboratório é pro sistema Pra rua é rataria ah! É isso que é pra... E a casa das ratas trans. Só que, irmão, escuto quase motor. De boa o rotinho, hoje o seu talento esgotou. Pra mim, você não entende, meu mano, você tá bem. Aqui é os ratos que é green, pois representa o O meu talento esgotou, isso é verdade. Só não esgotou o meu, só o sofrimento e minha força de vontade. Esse é isso que acontece, quando é que acabar? Agora na batalha não tem me passar. Cala sua boca, cê é rude. Quem fala demais só traz falência e nunca atitude. Pra mim, não fala, cê não Apresenta a Cássia. Falou demais com falência e só fez falácia. Oh! <risos> Ei, vocês estão malucos, vocês estão malucos. Ó, ah, vocês ouviram? Vocês decidem, certo? Por ordem de rima. Barulho pro Jonão! Barulho pro LC! Jornal.